Alô, alô, boa noite. Vamos lá. É... Estão ouvindo aí? Quem já entrou aí, me responde se está ouvindo, se o microfone está funcionando. É... Deixa eu arrumar um jeito aqui. Deixa posicionar isso aqui melhor. Pronto, agora vai. Beleza, fala, Tiagão. É... Vocês estão escutando aí? Tá de boa? Como é que tá? É, ou não? Boa noite. Só me responde alguém, por favor, se vocês estão me escutando. Esse... é que estão escutando ou não? Tá escutando? Então vamos lá. É, na verdade, estou esperando aqui meu amigo aqui, parceiro, doutor Vitor Sorrentino. Que tá numa emergência médica aí, já tá chegando, vai entrar daqui a pouquinho nesse live ali. E quando ele chegar... Como é que tira as legendas aqui, hein, velho? Alguém me diz aí como é que tira a legenda aqui, que eu não sei, pô, não consigo ver direito. E quando ele chegar aqui, ele vai poder contar um pouco dessa emergência médica aí, tá? É, o tema de hoje até é algum tema que a gente vai falar muito no nosso curso, dia 28 e 29 de abril. Para quem não conhece e que foi até a sugestão ali do Vitor, que é sobre hipertrofia e o uso de hormônios, se realmente é necessário, tá? Então isso é uma coisa, é, é uma dúvida comum e vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui os comentários, vou pedir para minha mulher aqui ver e, e me dizer os comentários. Então isso é uma dúvida comum, não só aqui, também assim no meu consultório. Você fecha a porta lá porta, o que está calor. Só fechar aqui, preparar, ligar o ar aqui, que está quentinho. Então, antes da gente entrar nesse mérito, como sempre, eu sou uma pessoa muito mais a favor ali do conceito, que vocês entendam o conceito do que entrem nessa questão, é, que é o final. De onde que se encaixa ali o uso de um suplemento, de um hormônio que tipo de hormônio pode ser usado na hipertrofia, se há necessidade é, disso ou não. É, existem vários hormônios que participam ali da hipertrofia, mas a gente tem que entender como os sinalizadores disso. A hipertrofia, ela existe alguns sinalizadores não necessariamente hormonais. Então, primeiro, isso que vocês têm que entender. Então, a hipertrofia ela pode ser feita através de carga mecânica, é uma das maneiras de você ter hipertrofia. Pode ser feito através é, da ativação de emitor, principalmente de mtor 1, emitor 2 já tem uma outra função. O emitor, por exemplo, ele pode ser é, estimulado através da carga mecânica, que é o treinamento, ou através de alguns aminoácidos, a leucina é o principal deles, é uma outra substância também, é, que estimula bastante o emitor, a gente sabe disso, é, que é o ácido fosfatídico é, ou o fosfator, então são maneiras. A insulina é um hormônio altamente anabólico, é, diferentemente do que as pessoas acham, e também ali a testosterona e o GH são outras vias é, independentes de emitor para que a gente faça hipertrofia. Então, primeiro, para você ter uma hipertrofia, o teu treino tem que estar relacionado à tua dieta e a tua dieta tem que estar relacionada ao teu treino. Por quê? Como a gente falou, você pode ter hipertrofia com uma simples carga mecânica é, no teu treino. E, por exemplo, o teu fuel time é, a presença do carboidrato hoje está tão na moda, dieta low carb, cetogênica, enfim, vários nomes, não combinam muito com hipertrofia. Quando você... É, primeiro, utiliza ali, fala aí, Flau, forte abraço aí. É, então, quando você tem uma dieta low carb, quando você não faz uma reposição de carboidrato, pós-treino, você não vai estimular é, a insulina, e a insulina é um potente anabólico. Então, você, hipoglicemia, é, vai estimular o glucagon, que ele é, libera o GH então isso é interessante, mas para hipertrofia muscular é, a insulina pós-treino ela é um excelente é, hormônio anabolizante natural. Então a dieta tem muito a ver. Você pode dar o mesmo treino na mesma intensidade, é, diferentemente do que as pessoas, você não precisa treinar numa intensidade altíssima para ter, ter hipertrofia, é, com 50, 60%, 70%. É, da tua carga máxima você já consegue fazer hipertrofia muitas vezes até numa carga menor aumentando se o volume é um outro estímulo que você consegue fazer hipertrofia desde que você tenha suplementação ou alimentação adequada para isso para sinalizar porque você vai dar o estímulo durante o treino e o que você vai dar após o treino é o que vai fazer toda essa diferença então isso já é muito importante para a pessoa que quer hipertrofia, normalmente, uma dieta low carb, pobre em carboidrato, talvez não seja mais adequada, como está muito na moda hoje. Uma outra coisa importante para a gente entender é a questão da proteína. A proteína, sim, ela é importante para hipertrofia, mas o sinalizador são os aminoácidos, e não a proteína em si. Então, por exemplo, altas doses de leucina vão ter um valor, vão ter uma importância muito maior até do que uma dose de whey pós-treino. Mas hoje, graças a Deus, é, a grande maioria dos whey proteins no mercado tem uma grande concentração de leucina exatamente, vamos falar sobre jejum intermitente, exatamente é, por esse efeito anabólico deles. Outra coisa, a gente tem que entender a individualidade biológica de cada um, é, e o músculo como órgão endócrino, então eu não recomendaria para ninguém ou Andresa, eu não recomendaria para ninguém é, o uso de hormônio anabolizante desde o início, por quê? Porque no início é óbvio que você vai ter uma adaptação fisiológica metabólica esse treinamento, você vai ter ganho é, em função disso, isso ali nas primeiras seis semanas <risos> É, os amigos aqui, não sei se são amigos ou se são inimigos, se aí, tão bravo. É, até me perdi. Então você vai ter uma adaptação ali, é, um aumento da, do recrutamento das unidades motoras. Então no início do seu treinamento você vai ter resposta, até que você chega no momento de platô, onde fisiologicamente você começa é, a ter menos resposta do que você espera, e aí sim, talvez seja o momento. É, a gente tem que entender, muitas das pessoas até começam o treinamento e, e começam a usar um hormônio, um suplemento junto e referem é, o aumento de força como isso sendo o efeito ali do hormônio, do suplemento e você consegue aumentar força é, sem fazer hipertrofia, que são coisas diferentes. Por mais que força seja Massa vezes aceleração, então você pensa que aumentando a tua massa é a maneira de aumentar a força. E não é, assim, aumentando a aceleração também aumentaria, mas tudo bem, não é nem o caso. Mas você aprendendo gestual motor, você consegue aumentar as eh, tuas unidades motoras e, consequentemente, você ter uma resposta de aumento de força que acontece muito rápido. Diferentemente da hipertrofia o ganho de força em até seis semanas você é, vai lá e tranquilo e aceita aí meu irmão mas cadê o convite manda o convite aí. Pô, como tá vindo um monte de gente junto se eu tentar aqui calma aí velho. Calma aí que meu mentor aqui de internet aqui tá entrando aqui ó vamos ver se vai entrar aqui. Deu certo. Do... deu certo Só consigo fazer live contigo, velho é, não, Deu certo, vou botar um negócio que eu tô no Uber aqui Posso me deixar é, esse luzinho é, é, assim, é, é, é amigo? mesmo, você não, não tem lugar para interagir com o público E aí, pessoal, beleza? Tô pegando do, do bonde andando aqui, não quero atrapalhar Continua o raciocínio ainda, eu tava fazendo um, um procedimentozinho na pele Pra dar, um, pra dar uma olhada. Tá. Então vamos lá, só para a gente estar na mesma página, né? Então, uhum. foi você que sugeriu aí o tema. Eu estava explicando que antes da gente entrar, é, o Vitor já me conhece muito bem, então assim, ele briga até comigo nos cursos, que fala que eu filosofo muito, mas eu sou um cara que eu sou, é, gosto muito ali de passar o conceito, porque depois, enfim, é você aprender o conceito e saber individualizar, porque cada um vai responder de uma maneira diferente, não tem regra. Então, quando a gente às vezes fala no curso, e aí? Depende. Porque então você tem que saber o conceito que realmente vai depender de como você vai aplicar. E o que eu estava falando para eles, o Vitor, antes da gente entrar na questão hormonal, que todo mundo quer saber é... e o mecanismo disso, eu estava explicando quais são os mecanismos de hipertrofia. Claro. Não é só hormonal, mas que a gente tem ativação de emitor através de carga mecânica, através de certos aminoácidos, como a leucina, por exemplo, que a gente tem é, hipertrofia através ali, do aumento de insulina pós-treino, com carboidrato. Então, são todas maneiras é, de fazer hipertrofia muscular, é, independentemente do uso do hormônio. E o hormônio é uma maneira da gente ter hipertrofia sem ser pelo eixo, pela via mTOR. Então, se você não tiver conseguindo ter os resultados através dessas vias, existem outras vias que são distintas e quando trabalhadas juntas, óbvio que vai ter um efeito muito maior. É, que é o que a gente quer. E aí eu estava explicando, só para te passar rapidamente, para você falar aí, uhum. é, que inicialmente muitos é, pacientes chegam lá no consultório e uma vida sedentária, que começou a incrementar o treino, que quer ter uma melhora de performance de estética e querem usar um hormônio é, de início, que eu sou contra porque você perde a adaptação fisiológica que isso ocorre nas primeiras três semanas, por exemplo, que aumenta a hipertrofia, vai ter aumento de força, o aumento de força vem muito antes da hipertrofia, e a gente usar esse recurso de início, antes dele entrar nesse platô, onde às vezes é, começa a não ter ganho, a gente está perdendo essa carta na manga, e está perdendo essa adaptação fisiológica que o paciente vai ter no início, isso é um fato. É, então, assim, eu não seria a favor do desde o início, e a gente estava entrando nesse papo aqui. Então, você já está inteirado, foi aí que a gente parou. Perfeito. Mas quer continuar aí, Tanuri? Tu estava num desenrolar aí. Quer continuar? Eu já nem sei o que eu estava falando. É... O cara fala aqui que você entra só para me atrapalhar aqui nos nossos lives. Não deixa eu falar. Estou recebendo essas, esses directs esses aqui. Que você não deixa ah. eu falar. Começa a falar, me interrompe. Não responde, não deixa os caras perguntarem. <risos> ah, não. Deixar perguntar. Vocês não, não podem reclamar, não, porque se não fosse pelo Vitor, nem live eu estava fazendo. Tá vendo? Entendo? Então tem que fazer, ó. Deixar isso claro aí é os caras, ó. É que assim, gente, não tem como responder tudo. Então, ou a gente responde todo mundo, ou não responde, né? Então, já que a maioria acha um porre as perguntas de outros é mais fácil a gente botar tudo que a gente tem para falar. No final, a gente vê algumas dúvidas que sejam pertinentes tal, né? Mas como o Tanuri estava falando aí, é, e enfim, é fundamental a gente entender, então, é que, é, é, claro que o tema é muito sugestivo, né? A pergunta é sugestiva, de assim, a precisa de hormônio ou não precisa de hormônio? É óbvio que os nossos próprios hormônios desempenham um papel fundamental no reparo muscular, no anabolismo, na, na criação, não só de músculo, né? mas nós temos hormônios que, tra... que funcionam para a criação de gordura, por exemplo. Eles também são anabólicos. Então, os hormônios eles funcionam para a formação, para o reparo muscular, para o reparo de todos os tecidos. E não é diferente, então, no músculo. No músculo, que é esse grande órgão endócrino, que também precisa de mecanismos de reparo e de construção. E isso é, tá, acontece de forma, gente, assim, que o nosso músculo seria a nossa reserva de proteína no corpo. Então, é natural dos músculos trabalharem também no sentido de desaminar, de destruir o um músculo em alguns momentos para fornecer alguns aminoácidos para o nosso, nosso corpo, ou seja, destruir uma proteína né, e distribuir alguns aminoácidos quando a nossa alimentação a gente não tem aminoácidos suficientes para executar as funções que são necessárias naquele momento. Então, os músculos vão ser fundamentais, os hormônios vão ser fundamentais, porque até para o estímulo da via do MTOR, que o Tanuri explicou a vocês, há uma coparticipação de sistemas hormonais nossos, enzimáticos e hormonais. Então, vão acontecer. Isso não quer dizer que a gente precisa usar hormônios, para conseguir resultados, que isso a gente vai desenrolar e para conversar com vocês. O fundamental para ter massa muscular e para ter um trabalho, para ter hipertrofia, como a estava falando aqui, é entender os mecanismos, entender os mecanismos, saber quais são os exercícios que podem impulsionar esse, essa, esse mecanismo todo, esse metabolismo muscular, e aí entender quais são os exercícios que podem também impulsionar Uh, estímulos hormonais e em que momento isso pode acontecer de melhor da melhor maneira e aí o Tanúrio, eu acho que a gente pode já jogar a bola aí pro Tanúrio para ele nos explicar é, esses exercícios como que eles estimulam uh, vias hormonais porque a gente tem na teoria as pessoas assim preciso usar o hormônio não eu preciso primeiramente ter uma avaliação de como São os hormônios da pessoa não adianta assim eu vou usar tá mas como é que são os seus hormônios porque para poder, até para pensar em usar alguma coisa, eu preciso saber qual é o set point, aquele, o, o ponto inicial. Porque depois eu vou ter que voltar no mínimo no ponto inicial ou melhorar o meu ponto inicial, que é sempre o objetivo. Segundo, então, a relação entre os hormônios. Porque geralmente o hormônio, obviamente, o hormônio mais uh, usado para anabolismo, para ganho de massa muscular até o mais pensado, é a testosterona. Mas não é só ela responsável por ganho muscular. O estrogênio participa, a insulina, como o Tanuri disse, participa. O, GF, o GH pode participar também, pode participar. O cortisol participa. Então a gente tem um, é um é, enxergar esses hormônios para que a gente não se equivoque no achar que eu tenho que aumentar um e às vezes no aumentar um eu posso prejudicar outro. Uh, yeah. E aí, na sequência, obviamente, estipular o primeiro uh, estratégia. quem a gente não vai falar de estratégias uh, alimentares aqui, né? Mas uh, até porque não se presta para isso, essa live, a gente já fez uma live sobre isso. Mas a gente vai falar, e aí, uh, pensando em estratégias de exercício. Eu acho, claro, Tanduli, é um tema muito complexo para tu explicar com detalhes a questão de exercício, mas dá para dar um... Um, no nosso curso a gente explica o um fundamento todo né todas as vias tal tá? eu também temos um curso que eu acho que já está esgotado para para essa turma de agora eu tenho quase certeza a última vez que eu olhei eu acho que faltavam nove vagas só tá mas é, a gente pensou em fazer esse tema porque tanta gente falando bobagem sobre isso e tanta gente mentindo também né Uh, esses resultados em seguida chega paciente né para nós fala assim pô eu olho não sei quem blogueira ele o outro lá grande forte a outra forte e fala que foi natural a gente nós temos um olhar clínico eu Danura, óbvio porque é simples de entender quem usou quem não usou e não é nem uh, uh, no sentido de uh, uh, penalizar nah, usou, usou tem problema nenhum até porque se usar qualquer coisa para ter resultado é o trabalho pra caramba. É treino, é alimentação, é periodização. Então, assim, nada cai do céu. Porque esse mecanismo do emitor, por exemplo, essa via, a via da resistência, às vezes elas vão ter que ser estimuladas de qualquer jeito para conseguir algum resultado. O máximo que um hormônio pode fazer sozinho, sem treino, sem nada, é evitar que a gente perca músculo. Aí sim, é, uma, é um ponto até pelo qual alguns dos medicamentos utilizados para hipertrofia e tal foram criados para evitar que em situações de doença, os doentes perdessem muita massa muscular e com isso tivessem uma dificuldade depois de retorno. Então, aí então, o segundo ponto é, Tanuri, fala um pouquinho para eles, cara, sobre exercício, como que a gente pode estimular o hormônio com exercício em qualquer idade? Vamos lá. Primeiro vocês estavam certos, não deixa eu falar mesmo. Agora que eu estou percebendo, eu nunca tinha percebido isso. É... <risos> deixa eu falar. Primeiro de tudo, para ficar bem claro, óbvio que é... o hormônio, como a gente falou, ele estimula uma via ali de hipertrofia, uma via anabólica. Então, é óbvio que o hormônio vai estimular, é... isso aí vai ajudar Isso é um fato. A gente vai só simplesmente separar o joio do trigo para é, exemplificar qual tipo de hormônio, qual momento é, que deva ser usado ou que não deva ser usado. Antes disso, como o Vitor falou, a gente tem que primeiro pegar todas as outras vias e ver se estão sendo utilizadas ao máximo. Não adianta, por exemplo, usar um recurso ali hormonal se minha via de não está maximamente utilizada, se a minha via ali, é, do estímulo da leucina, de outros ali da insulina não está. Por quê? eu vou estar ali usando um recurso e não vou estar tendo resultado. Isso é uma frustração muito grande das pessoas. Então, a gente, como conversou, que existem várias vias. Se todas elas ali tiverem sendo estimuladas ao máximo, você vai ter um resultado melhor. Então, a gente, o recurso ali hormonal tem que ser o último caso. Primeiro, a gente tem que ajustar o seu treino, a sua dieta suplementação em função disso. Então, por exemplo, não adianta você fazer um treino de força, um treino tensional, de musculação, e querer fazer uma hipertrofia e, por exemplo, num jejum intermitente. Isso não vai dar resultado, isso é óbvio, porque ao invés de você estar liberando insulina pós, você vai estar liberando glucagon, você não vai estar fazendo hipertrofia, não vai estar tendo esse estímulo. Então, primeiro de tudo, diferentemente da pessoa que quer malhar para ter condicionamento, para manter é, hipertrofia e low carb, são situações que nem sempre combinam. Como eu falei, não existe regra. Tem pessoas que com uma dieta low carb, é que eu faço no meu dia a dia, é que eu gosto para manter. É, não estou numa fase de hipertrofia, de manutenção. Para isso é ótimo. Então, assim, não sou contra, eu sou a favor, pelo contrário. Mas, por exemplo, se você quer ter grandes ganhos é, de volume, talvez não seja condizente. É, então, outra coisa, o estímulo, por exemplo, tensional, de força, você aumenta a sua testosterona, a gente sabe disso. Então, seria o treino ideal para aumentar essa hipertrofia. Volumes muito grandes vão gerar um resíduo metabólico maior, vão gerar uma acidez maior, uma acidose maior. Isso vai gerar é, uma secreção de GH. Então, não adianta você treinar muito, achar que está dando o estímulo mecânico, se você não está repondo depois o carboidrato e a leucina ou a proteína, você não vai ter hipertrofia. Aí você, nessa situação, o uso hormônio vai melhorar? Vai, porque como a gente já viu aqui, o hormônio atua fazendo hipertrofia sem essa via é, emitora, essa via mecânica. Então, você consegue ter hipertrofia usando ali o hormônio sem malhar. Vai ser o ideal? Vai ser o ganho máximo? Não, talvez é, você tenha a mesma hipertrofia que você estivesse fazendo isso tudo certinho. E para isso, a gente tem que entender também, é, para entrar no hormônio, as alterações que isso que o treino pode gerar. Então, primeiro, o controle do cortisol. Antes, eu sempre falo, antes da gente fazer alguma coisa para melhorar a hipertrofia, para melhorar a performance, a gente tem que controlar o que pode piorar isso. Cortisol, a gente sabe que é algumas das coisas que a gente consegue controlar, que a gente sabe que tem efeito catabólico. O cortisol pode ser o corte anabólico também, como o Vitor falou, mas é, depende da situação. Então, ele vai concorrer com a testosterona e isso você consegue controlar Inclusive, é, como o como o Relora, que eu uso bastante, com situações do seu dia a dia, como até o Victor fala, que eu não consigo, de mindfulness, tudo isso. Então, são situações que você <risos> faz o seu dia a dia de lazer. E é verdade mesmo, que você controla o seu cortisol, que é catabólico, e, consequentemente, você deixa o seu testosterona treino maior. Treinos de alta intensidade, enquanto a sua cai. Aumentado. Então, assim, Próximo talvez Para a gente de, de, de atleta de Praticando atividade física Seja interessante é repor hormônio E depois, quando você está fazendo Tentropia, é você tem que entender que As suas transaminases aumentam Então, eu vejo muitas pessoas Que usam hormônio, vê uma transaminase Alta e diz que está tendo ali Hepatocinidade, enfim E que não é Então, o que, que uma transa, transaminase Transamina, inclusive Proteínas então, quando você está transaminando proteína, formando proteína, você está aumentando o seu Uma vez que você acertou o teu eixo, o teu treino, principalmente a tua recuperação, como eu falei, durante o treino você dá o estímulo. Todo ganho vem depois. Então, assim, não é durante o treino que você está tendo o efeito metabólico desse treino, vai ser após o que você dá depois de fazer tudo isso. Estou é, vendo que o Vitor está prestando atenção para a na live aí. Tô eu ouvindo, não voltar é... atrás e perguntar o que estava acontecendo, não. Mas... É, meu irmão, e, quem não presta atenção no que eu falo é tu, né? Já, já e sabe. por outro lado, é, e por outro lado, se essa pessoa, quando a gente vai entrar nisso, o Vitor pode falar, se essa pessoa tiver um, tiver um déficit hormonal que hoje em dia cada vez eu vejo mais no consultório o estilo de vida hoje em dia. É, principalmente com a gordura visceral, abdominal, então se a pessoa tiver uma baixa testosterona, até do hormônio tireoidiano. o hormônio ele também trabalha ali é, na hipertrofia, junto com a testosterona, de catecolamina, você também vai perder essa outra via que não seja DMTOR. Então, primeiro, é, se ele tiver algum déficit hormonal, é questão sine qua non você repor para que ele tenha esse ganho de performance, senão não vai conseguir, tá? Isso é um fato. Mas aí já é uma questão patológica. Mas é questão sine qua não. Se você não ajustar os hormônios anabólicos dele, você não vai conseguir. Dentro dos hormônios anabólicos, os derivados de testosterona, a gente tem a testosterona base, que é o que a gente usa como critério, que a gente bota um para um é anabolismo e androgenismo. Então existem derivados de testosterona que eles são mais anabólicos e menos androgênicos e outros que são mais androgênicos e menos anabólicos. Então isso você também tem que saber entender para você diferenciar na tua escolha. É, qual é o hormônio que eu vou usar para uma mulher? Qual é o hormônio que eu vou usar para um cara que tem uma composição corporal ruim, mas tem gordura também, precisa ganhar massa? Esse é o pior de tudo, aquele cara que tem gordura e pouca massa, é, que você tem que perder gordura e, consequentemente, nesse processo de perda de gordura, acaba que perde um pouco de massa também. É o mesmo hormônio que eu vou usar? É o mesmo, por exemplo, que eu vou usar com um cara mais velho que tem ali uma testosterona baixa? Não, talvez nisso eu vou querer um que seja mais androgênico e menos anabólico. Para uma mulher, por exemplo, eu vou querer um que seja mais anabólico e menos androgênico. E daí a gente tem os derivados de testosterona, enfim, vários deles, como o fenolona, o o metenolona, enfim, testosterona base, o de testosterona, o IGF, o GH, a própria insulina, enfim, é, existem, não estou aqui incentivando ninguém a usar nada disso, não. Estou falando tudo que existe no mercado e o propósito para aqui que é o quê? E aí a gente, sim, entra nesse mecanismo ou a pessoa que quer passar dessa barreira ali, que normalmente acontece essa fase de adaptação inicial entre seis a oito semanas, e aí essa velocidade ali do ganho das, adapta das adaptações começa a diminuir. E é, quando você entra num ciclo anabólico também, você satura o receptor, não adianta você usar cada vez doses maiores Por tempos maiores Achando que vai ter um efeito maior Que você não vai ter Esse é um fato é, Então você também tem que respeitar isso Para que você consiga ter o ganho máximo Que você queira O um mínimo ali é, de repercussão possível Para o seu paciente né? Quer falar alguma coisa aí, Vitor? Por enquanto, está entendendo? Tua, tá entendendo tô. aí? Então, eu acho que a gente cortou Os comentários deles aí mas é melhor é porque a gente vai podendo falar então assim o, o, o Tanur fa falou de uma forma mais ampla ali de, em termos de exercício a importância e a importância também do papel dos hormônios e a possibilidade inclusive de, de da escolha né de que a gente faça escolhas de terapias hormonais a, em determinadas situações aí é o eu quero dar um, um, um panorama um pouco mais amplo para vocês, no sentido de, uh, assim, uh, voltar ao nosso tema um pouquinho base aqui da, da pergunta, né? A nossa pergunta real é que se realmente precisa os hormônios, são importantes ou não. Como eu já falei no começo para vocês, que os hormônios são importantes, mas que principalmente uh, são importantes que a gente saiba. Gerenciar os nossos próprios hormônios, e aí o Tanuri também falou a respeito de, do, do gerenciamento, por exemplo, do cortisol, do gerenciamento da testosterona, quando a gente faz um exercício resistido, uma musculação. É, o meu tá travado aqui, tá? tá será que tá, tá rodando para as pessoas? Tá, né? Tu tá vendo comentários tá, aí? Tá, porque eu não tô vendo? Tô, tô, tô, tô. Ah, tá, não. O meu tá travado para comentários, para tudo mais, aqui é não tô enxergando nada. Até melhor. Então, é, eu falei antes da avaliação, né? De avaliação, de ter uma noção. Do, do que está acontecendo com os hormônios, primeiramente os hormônios da pessoa, o que, que, ela, o que, que ela produz para a gente saber como explorar essa produção dela. Às vezes a gente olha e tem uma impressão até errada do quanto que a pessoa produz de hormônios, uh, porque a nossa visão é muito limitada. Se a gente às vezes uh, isso não é tão incomum, pegar atleta, né? E o atleta, um atleta. Um atleta, alguém que faça um, um exercício, por exemplo, faz a musculação decente, direita, né? E aí, às vezes, tem a impressão de que os seus hormônios estão ruins. A gente tem que analisar também uh, o jeito de olhar esses hormônios. Porque, às vezes, às vezes, uma medida de sangue que a gente faz de hormônios esteroidais, a gente tem uma submensuração do que, que a pessoa tem nós não podemos esquecer que parte dos hormônios que a pessoa produz não vão estar na corrente sanguínea, mas vão estar já no tecido alvo. E quando há uma separação das hemácias, para fazer os exames, na hora que a análise dos exames, né, ou seja, retira o exame de sangue, e aí centrifuga, parte desses hormônios também ficam perdidos ali. Então, nem sempre o que a gente enxerga no sangue é aquilo que existe dentro da pessoa de produção. E isso é fundamental de entender também, porque algumas pessoas têm uma submensuração, ou seja, a gente olha, a pessoa, os hormônios estão baixos, ela não tem queixa, tem resultado, tem tudo, e tem, entra com aquela ideia fixa na cabeça de está baixo, eu preciso repor. Isso é super comum. Então, primeiro, existem formas de avaliar isso aí. A gente também ensina isso no nosso curso lá. Como a última mensagem que eu vi para responder aqui, as últimas, perguntaram que curso é esse e onde é, é o site é medicinavanguarda.com.br medicinavanguarda.com.br medicina, .com medicina .com Como eu disse antes O curso não... é tão <risos> que Como eu disse antes não, eu não acredito que não tenha mais vaga tá porque tinham nove vagas só a última vez que eu olhei mas uh, e é voltado para profissionais de saúde para ensinar o que, que a gente faz na prática clínica? Ou seja, é para a gente aprofundar esse tema aqui. Tá? Aprofundar tudo que a gente está falando aqui, mas muita coisa relacionada à definição corporal. Né? A gente fala de ganho de massa muscular e de mobilização de gordura nesse curso. É, o site é medicinavanguarda.com.br. Okay? E as informações estão todas lá. E são pra, é o curso para profissional de saúde. Todos os profissionais utilizam o que a gente vai falar, porque nós vamos falar tanto de estratégias nutricionais, né, de complementos, de suplementações, desde creatina, betelanina, lá, lá, lá, BCAA, tipo, que tipo de carboidrato, que tipo de, que tipo de gordura que seria interessante, as proteínas, se são importantes ou não, que momento que é. A gente fala também das estratégias de formulações hormonais e não hormonais, né, e das escolhas de cada um em função de cada, cada pessoa, que é o que a gente não vai poder explicar aqui com todo detalhamento, primeiro, porque nem convém a gente uh, uh, ficar ensinando aqui as pessoas a. Uh, uh, uh, uh, eu vou procurar isso, então, o tal hormônio, porque eu sou assim. Não. Isso é para profissional de saúde. Nosso maior objetivo é dizer, é mostrar para vocês que existem remédios, existem indicações de remédios, existem uh, indicações, inclusive para as pessoas que precisam o, o ganho de massa, como. E eu recebo o Tanuri. Bom, o Tanuri é, é ortopedista, traumatologista. Então, ele. É, ele ele tem indicações até de uso de alguns remédios hormonais para recuperação, não de atletas, né? Porque infelizmente os atletas não conseguem, mas de recuperação muscular em quem fica incapacitado durante um período e de recuperação, até porque na sinciose também há uma importância muito grande dos hormônios esteroidais. Então, não só os esteroidais, mas principalmente os esteroidais. Então, a gente precisa. Sair do, do, do, de, uma, de, uma, de uma. Assim, que deixava os convictos de que uh, são muito importantes os hormônios, de fato, são muito importantes. E eles fazem um trabalho incrível por nós, ou seja, a gente pode somar esforços em alguns casos, mas os casos precisam ser escolhidos e os casos devem ser uh, analisados como um todo existe toda uma, uma, uma sistemática para avaliar o sistema hormonal, nos exames como eu falei para vocês, é difícil nem sempre o um exame de sangue vai referir aquilo que está sendo produzido pelo corpo. Segundo, eu posso ter uh, uma noção de que está ruim, porque outro está pior, ou seja eu não adianta eu olhar entender se testosterona sem interesse de cortisol, entender de testosterona, sem entender de GH, sem entender de estrogênio, de progesterona, de DHEA, então eu preciso entender dessa relação hormonal, isso é fundamental, porque uh, às vezes a gente olha um que está baixo, mas não, não, não percebe que o problema não é que ele está baixo, mas o problema é que ele está sendo convertido em outro, e esse outro está muito alto, então aí numa, numa tentativa de aumentar esses que está abaixo, a gente acaba aumentando ainda mais o outro, que seria um prejudicial, por exemplo. E aí os problemas que a gente ouve falar. Então, uh, é, é o próprio exercício pode estimular os nossos hormônios, conforme a nossa idade, né? A gente tem um estímulo maior ou menor, conforme, obviamente o nosso estilo de vida, como o Daniel falou, né, de estresse, da nossa qualidade do sono, a gente tem possibilidade de estimular mais ou menos, e aí eu já vou perguntar para ele sobre a questão do sono, né, que momento que a gente constrói músculo de fato, né, em que momento isso acontece, e o quanto que o exercício pode nos, nos acelerar, uh, através do próprio exercício, do consumo do exercício, do resíduo que ele deixa e dos hormônios que ele estimula, uh, e... Uh... Basicamente, quais são os alimentos que podem, e dependendo do como a gente come, a gente pode estimular ou prejudicar alguns dos nossos sistemas hormonais? Então, uh, antes de passar para ele, pra, eu quero perguntar, eu quero que ele fale pra, mostre para vocês em que momento que a gente consegue construir músculo e, e como os nossos hormônios ficam estimulados por mais tempo e quanto que isso significa de consumo. Ah, eu preciso tal coisa antes de dormir, senão eu vou catabilizar. Precisa, sabe, essas coisas que muito mito aí. Mas, deixar claro de novo para vocês aqui. O uh, nosso tema vai ser para comprovar para vocês de que os hormônios são fundamentais, mas o uso não é fundamental. Os hormônios são fundamentais, mas o uso não é. O uso é uma possibilidade em casos de pessoas que têm deficiência ou em casos de pessoas que, apesar de não terem deficiência, ou seja, não tenha doença, porque tem falta de hormônio, e têm condições que prejudicam o seu síntese muscular. Como por exemplo, está tomando anticoncepcional. Está péssimo o sistema hormonal. Está tomando, tá usando o anel vaginal, mesma coisa. Está com Dilmirena, mesma coisa. Está com algum implante que não seja um implante de ou testosterona, vai ter mais dificuldade também. Uh, tu sumiu, Tonuri? Ih! Ah, apagou tirou o aí. teu aí. Não, tu apagou, tá, tá escuro. Desligou a luz aí? Eu acho que eu é tô internet. Não, não, não, não, tô aqui, tô te vendo. Pô, tá me vendo, mas, mas tu não tá te vendo? Acho não. Que é tu, tu, acho que tu tirou tua câmera, tu deve ter apagado, apertado em algum botão aí. Pode ser. Deixa eu tentar é. aqui de novo aqui. É. Não sei, essas paradas aqui se, tu, se É, se, se, porque se tu. Ah, voltou. Aí, tá vendo? E... Tem um botão aqui. Ai, não Ah eu então, outra aqui que eu é... começar a live sem você para dar esse estoque aqui depois apaga essa tudo. Então gente, é... e aí assim indicações tanto de, de gerenciamento dos hormônios para as mulheres, por exemplo, tomando anticoncepcional, que vão ter fatalmente uma dificuldade absurda na construção de músculo, absurda, porque todos os todos a exceção da gestrinona, todos os anticoncepcionais, contraceptivos, hormonais, eles, eles funcionam bloqueando a produção natural, a síntese natural, a cadeia natural de hormônios femininos. E infelizmente quando acontece isso, elas acabam também prejudicando a, a biodisponibilidade da testosterona, que não tem nada a ver com o assunto, mas acaba pagando o pato junto pela semelhança estrutural que todos os hormônios esteroidais sexuais têm. Então, acaba que a testosterona se diminui muito a disponibilidade e a mulher fica com muita dificuldade de, de, de realmente conseguir uh, ganhar massa muscular. Sabendo que o tecido muscular é um tecido fundamental para a nossa saúde, não estaria errado a gente lançar mão de alguma terapia hormonal uh, sexual, como testosterona, para a gente conseguir melhorar a saúde de uma mulher que está com posição física inadequada e não consegue mudar esse panorama, por quê? Ou porque usou anticoncepcional durante muito tempo tal, e não tem mais testosterona praticamente, ou já está em idade que já não produz muito, ou está usando por conta de ser um remédio, porque tem uma endometriose ou alguma outra condição que tem indicação de utilizar. Aí sim, aí são condições que a gente avalia a possibilidade de utilizar. Uma pessoa que está com sarcopenia, perda uh, franca de massa muscular, está envelhecida e está com fragilidade. Então ou então alguém que está uma composição física inadequada. Eu sempre costumo uh, deixar assim, comparar, às vezes a gente lança a mão de fazer uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração em alguém, e a gente não se dá tá conta que a lipoaspiração também é, é, é um procedimento estético, puramente estético, que a gente vai remover gordura sem a pessoa tiver, ter que fazer treino, se alimentar bem, ou seja... A, a, a, assim, a, o, o princípio da medicina ele não pode ser alterado, ou seja, um peso, duas medidas. Se eu estou submetendo uma pessoa a uma cirurgia que tem um risco por um fim estético, assim como eu estou fazendo uma queimadura por um fim estético, às vezes, um pílio, né eu também não posso a, abrir mão da possibilidade de melhorar uma condição hormonal de uma pessoa por um fim estético, que na verdade é muito melhor do que um fim estético, porque aparentemente a estética de ganhar músculo é uma coisa... Mas, mas, ganhar músculo é colocar dinheiro no banco, é colocar para o corpo um tecido riquíssimo, que hoje é considerado como um grande órgão endócrino, de tanto que ele beneficia todos os nossos órgãos. Então, falando um pouco de hormônios, o Tanuri, Bom, fala um pouquinho. Eu até esqueci a de... pergunta, eu lembrei. Não, você fez a em que pergunta, momento? Não deixa eu responder depois. Não, em que é... momento que constrói músculo? Ah, o... Você perguntou né? em que momento, como o sono interferia, realmente Isso. durante o treino que se construía, então... Isso aí. É, como eu falei, vamos lá. O treino é simplesmente o estímulo e teu corpo ali não... Eu, normalmente eu falo que o músculo não sabe contar. Então, assim, não adianta achar que é 3 de 10, 4 de 12, o músculo não conta. Ele tem um estímulo e depois como ele vai voltar essa que é o teu adaptação fisiológica. Então, o ganho de massa, ele varia de 24 até 72 horas. Pode estar ocorrendo a hipertrofia pós o estímulo, aquela sessão de treino. É... Muito mais do que durante o sono. Como o Vitor falou, o sono vai ser fundamental porque é onde você libera, principalmente o GH e testosterona, que são dois hormônios anabólicos, que atuam diretamente nessa via de anabolismo, como a gente sabe disso, e isso pode se estender até 72 horas após aquela sessão de treinamento. Por isso que esse período pós-sessão é importantíssimo, que você vai fazer de suplementação, de alimentação, como também a tua carga de treino. Então, quando você tem hipertrofia, o que, que acontece? Microrrutura. Por isso que normalmente o ideal para ter hipertrofia é que você faça um treino até a falha, é, que tem ajuda realmente ali de um personal ou de alguém para que o que é que teu corpo pensa? Eu vou falar de uma maneira bem lúdica aqui porque eu sei que é um, é um público leigo, mas quando você tem que ter micro ruptura de fibra, diferente de uma ruptura grande, de lesão, por quê? Teu corpo ele pensa como? Opa, esse louco fez ali um esforço de um tamanho tal que eu não consegui vencer esse esforço e me fez lesão, fiz micro ruptura muscular. Então, vou ter que hipertrofiar essa minha fibra, que é diferente da hiperplasia, é diferente ali da hipertrofia mitocondrial, da hiperplasia mitocondrial, a gente pode falar isso em outro momento, mas eu, eu falo, vou ter que aumentar é, o diâmetro transverso dessa fibra muscular para que eu suporte uma carga maior na próxima vez que esse louco quiser fazer isso. Esse é o diâmetro mecanismo de hipertrofia. É, deu eco aí, não sei se estão vendo. Então... O que você faz após, nessas 24 a 72 horas, são importantíssimos. É óbvio que a janela anabólica, as primeiras 8 horas são as mais importantes. Mas isso vai até 72. Então, as 8 horas iniciais é importantíssimo. Não adianta você treinar e fazer um jejum intermitente. Pô, você vai ter hipertrofia? Não. Porque você vai, ao invés de liberar insulina, você vai liberar glucagon. Você vai quebrar mais a sua fibra muscular para usar esse aminoácido como fonte de energia. Então, por exemplo... Algumas pessoas falam, ah, o aeróbico atrapalha a hipertrofia. Depende, depende da quantidade e da intensidade que você vai fazer esse aeróbico. Se você fizer num período menor a intensidade baixa, não, porque você vai estar usando a gordura como fonte de energia. Se você passar do teu limiar anaeróbico, se você passar é, do teu limiar ventilatório, aí você realmente não usa mais gordura como fonte de energia, você usa o glicogênio, se você não tiver o glicogênio, você vai quebrar a fibra muscular e vai usar a fibra muscular como fonte de energia para realizar esse aeróbico. Então não é o aeróbico que impede a hipertrofia, não. É a intensidade e o volume desse aeróbico. É... Durante o sono, você estimula a liberação de GH e de testosterona, que é importantíssimo para o teu anabolismo, importantíssimo para tua... o teu reparo tecidual presta essa tua hipertrofia, então pessoas que não tem é, um bom sono, trabalham à noite, mesmo que falou, já atendi um casal lá, que vocês estiverem me assistindo, e vão saber quem é, óbvio, que eu não cito o nome, que eles, enfim, eu comentei isso com eles, não adianta falar, eu chego em casa 4 horas da manhã e durmo até meio dia, 8 horas de sono, é a mesma coisa? Não, não é, não, não é. Por isso até que hoje tem estudos que dizem da relação da melatonina com a hipertrofia e usam até como pré-treino, exatamente porque ela modula o receptor de testosterona. Então a melatonina não tem única exclusivamente a função de melhorar o teu sono, é também. Então isso é importantíssimo, como por exemplo, o processo inflamatório que você gera no teu treino, você quer... É, um pouco dessa inflamação Para que você tenha essa adaptação fisiológica Então você se encher de antioxidante É bom? Não Tem que ser é, controlado Porque se você usar muito antioxidante Você está perdendo esse efeito também Que é benéfico em muitas coisas Testosterona causa calvície? Não Testosterona causa calvície Eu achei que era prata calvície é... então, Não, é não causa não causa. Gente. É, é aumento de hidrotestosterona E mais precisamente da fração ativa da, do 3-alfa-diol, que vai fazer esse aumento de, de, de queda de cabelo, tá? Então, esse é um mito, desculpa, mas é um mito desgraçado, que é difícil de tirar da cabeça das pessoas. Nossa, doutor, mas eu vou passar um gel de testosterona para melhorar minha testosterona, vai cair meu cabelo. Não, só vai cair cabelo se alguém prescreve errado para você, porque se alguém prescreve para você uma dose, que é, é, aí entra de novo aquilo no que eu falei para vocês. Não saber fisiologia hormonal e pensar em, em tomar o hormônio ou prescrever o hormônio não dá. Eu tenho que saber o que, que vai acontecer se eu aumentar demais a DEA. Por exemplo, a pessoa fala: não, eu tô, comprei nos Estados Unidos um DHA de 50 mg uma mulher. Vai cair cabelo, é óbvio. E não é a culpa do DEA. É que vai aumentar DEA, vai aumentar a testosterona, vai aumentar DHT, e desde DHT pode ter, dependendo da quantidade de receptor, da qualidade dos receptores da pessoa, vai ter queda de cabelo. Não é o DEA. Então, quando a gente aumenta o hormônio, a testosterona, não é ele que causa a queda de cabelo, é provavelmente a, a redução dele, ou seja, o quanto que ele se reduz em, em, em DHT, e mais precisamente, aí quando a gente pode avaliar a atividade do DHT, avaliando o tesalfadial. Tá? Só, desculpa. Nada, eu tô e você não tem problema, já estou acostumado. Não, mas essas coisas a gente explica lá no curso, né, Tanori? A gente não, explica não, o nosso não, curso. Isso é importante, eu até falo, você vê que pô, o Vitor o a testosterona há 20 anos, é uma peruca de linda aí. Isso pra dois isso dois pra tá até com franja agora e tudo. Né? <risos> Tô deixando crescer. É, é. Exatamente. Então, assim, a hipertrofia não acontece durante o treino, como o Vitor estava falando e a gente entrou nesse assunto. Então, o que você vai fazer, o teu pré, a gente vai falar isso assim, no curso, a sua suplementação pré e pós é importantíssima, porque o treino é só o estímulo. E esse estímulo que você deu no treino, ele pode servir para fazer hipertrofia ou para te catabolizar. Você pode com isso, dependendo do que você repõe depois, você perder massa muscular, por exemplo, não queimar gordura. Como então você pode fazer uma hipertrofia muscular e uma hipertrofia também do tecido adiposo. É anabolismo. As acham que anabolismo é muscular. Anabolismo é músculo. É... Enfim, é a insulina, por exemplo. E aí a gente vai entrar, isso por menor, falando no curso, como a gente faz isso, por exemplo, para um cara que quer perder gordura sem perder massa. Não vai anabolizar. Mas aí onde entra, por exemplo, o BCA que hoje em dia as pessoas são contra o BCA entra como uma fonte energética, aumenta um pouquinho a insulina só para dar um estímulozinho que não vai ser anabólico, mas vai ser anticatabólico e ao mesmo tempo, por exemplo, não inibe é, a liberação de glucagon e o metabolismo ali do teu adipócito, por exemplo. Então, para o cara que é, as pessoas hoje têm, estou adiantando alguns dos assuntos nossos lá, o BCA por exemplo, é uma ótima estratégia, é, para quem quer fazer um treino Não quer catabolizar e quer perder massa muscular Às vezes É difícil convencer isso Principalmente para mulheres lá no consultório que às vezes a pessoa quer emagrecer E para ela emagrecer principalmente Mulher, eu vou dizer o porquê Ela tem que fazer uma hipertrofia E assim, é difícil da gente Então assim, a hipertrofia muscular É um método de emagrecimento? É Não claro. Tem a menor dúvida disso Por quê? Tem às vezes algumas mulheres que são é falsa magra, tem uma mãe também, foi é mais comum na mulher. E que consequentemente tem um metabolismo baixo, porque tem pouca massa muscular, emagrece, quando emagrece perde mais massa, chega num momento ali que estabiliza, não consegue mais perder peso, chega no consultório, pô, minha dieta é duas folhas de alface, uma maçã no meio da tarde, tomo um shake à noite e não consigo perder peso. Mário, por quê? Metabolismo lento e o estímulo ali, é, é, o gasto energético no teu dia, da atividade física, é 20% do teu dia. Eu só falando, óbvio, para pessoas normais, o cara que é ultramaratonista vai ter uma demanda energética muito maior. Mas enfim, então o teu metabolismo basal vai contar muito mais do que a tua própria atividade física. Numa questão de emagrecimento, por exemplo. Então você tem que entender o contexto. É... Então como essa assim, uma coisa parece antagônica Em alguns momentos para perder peso você tem que fazer uma hipertrofia Senão não vai estabilize para. É... e para E aí a é importância, talvez, nesses né? Nesses momentos então... ali Só terminando o raciocínio Sim. Nesses momentos aqui O uso do hormônio talvez seja interessante é, pra a gente pode... acelerar isso aí Então o hormônio, por exemplo, mais do que anabólico Ele é muito interessante Quando você quer fazer um Usar ele como um anticatabólico Para que você se a gente, por exemplo, vou ter um treino mais, menos intenso, porque eu estou com uma dieta low carb. Isso que eu gostaria que vocês entendessem o conceito, porque depois é mole. Estou com uma dieta low carb. Se eu estou com uma dieta low carb, eu só vou ter um treino mais leve. Não vou conseguir ter um treino intenso. Se eu não tiver um treino muito intenso, talvez eu, pela carga mecânica, não vou conseguir estimular e me torne. Então, se ao mesmo tempo eu quero um low carb e não tem um treino muito intenso ela não me permite, eu tenho que usar a via hormonal, que a gente viu que são vias diferentes é, de hipertrofia. Eu tenho uma via emitor sobrecarga, uma via através da leucina, uma via através da insulina, uma via através é, do IGF, uma via através do GH da testosterona. Se eu estou com uma dieta low carb, um treino baixa intensidade, eu cortei a via que estimula através da sobrecarga, Encortei a via da insulina. E aí, qual que me sobra se eu quero hipertrofia? É o hormônio. Mas não adianta eu falar de hormônio sem vocês entenderem isso. Como que a mesma atividade, por exemplo, com uma dieta diferente, vai te gerar resultados completamente distintos. É. Então, por exemplo, às vezes também o cara que está muito sobrepeso, que tem. Aí você vai usar um hormônio, você aromatiza é um para caramba e na verdade você não vai ter o efeito que você quer. Então, assim, uma coisa que não é tão simples ou tão complexa também como parece. É, então, assim, mas isso a gente vai falar lá na frente, estou entrando em assuntos mais específicos, mas a gente vai estar tá explicando exatamente isso lá no curso também. Pô, o que, que eu posso fazer se eu quero perder gordura e não perder massa, porque a gente sabe que se você tirar, você acaba perdendo perder os dois quais os mecanismos, o que, é que entra, o que, até que ponto eu posso estimular é, a insulina, e se eu tomar o aminoácido, sai do jejum, estou no jejum, isso a gente vai falar lá que não entra aqui, no, mas tudo isso a gente vai estar falando lá no curso de como estimular todas essas vias, tá? Então, assim, voltando ali a, a, a, a, a, a, a, a chave aqui, o título aqui dessa live, se o hormônio tem papel na hipertrofia... É óbvio, como o Vitor te falou, Pô, se não tivesse papel, ninguém usaria. A gente está querendo mostrar que existem outros mecanismos de hipertrofia que devem ser estimulados e ajustados antes do uso do hormônio. É, existem algumas situações, se você não ajustar a questão hormonal, você não vai conseguir ter hipertrofia, porque assim, você já vai ter saturado todas essas outras vias. E se você tiver um déficit, se você tiver um desequilíbrio, e você não ajustar. Você não vai ter é, o efeito que você quer. E óbvio que se você juntar os dois. seu teu efeito vai ser somatizado. Vai ser aumentado. Então assim. O teu sono. A tua suplementação pós. O teu recover entre uma sessão e outra. Então se eu tive uma sessão hoje. Uma intensidade muito alta. Uma sobrecarga intensa. É ótimo. É estimula a testosterona. Pô, como a gente falou. Isso gera 24 a 72 horas. Para você recuperar o teu músculo. Se amanhã eu dou uma outra sessão intensa nesse mesmo músculo, está sendo bom? Pô, Não, mas eu recuperei bem de ontem para hoje, consegui dar outra pancada. Não, você está dando um estímulo numa fibra que já está lesionada, que ela não vai recuperar, que ela vai estar tá entrando em catabolismo ao invés é, de você anabolizar. Isso é o overreaching, para depois entrar no overtraining. É exatamente isso. É você dar um outro estímulo de aquisição de uma intensidade alta enquanto a fibra ainda está recuperando daquele estímulo. que leva 24, 72 horas. E aí tem uma individualidade biológica de cada um. Tem pessoas que recuperam em 24, pessoas em 48, pessoas em 72. E também isso varia em função da intensidade desse teu treino. Se foi 70, 80% da tua é, 1RM, se foi 50, 60%, isso também varia. Treinos ali, é, 70%, 80% da tua carga máxima, vão levar um tempo maior para que você recupere totalmente a tua fibra. E óbvio que vai ter uma demanda maior. Tá? É... Mais alguma coisa aí, ah, Então, uh, aí, de, de, de, de, para a gente entrar mais para a parte final aqui. Uh, aí. A gente avaliou, fez tudo o que tinha para fazer, tal, mediu os exames. Não tem... Vamos entender uma coisa, pessoal, só para não esquecer. Não tem... Nós não estamos falando de perda de peso, nós estamos falando de ganho de massa muscular. Ou seja, estamos falando de, de, de algumas estratégias para a pessoa que precisa ganhar músculo e não estamos aqui contemplando tanto os obesos aqui, Tá? Porque a gente está falando de mecanismos de insulina, de alguns treinamentos. Enfim, nós estamos falando de ganho de massa muscular, ganho de músculo, que é fundamental também para o obeso. Mas nós não estamos contemplando muito essa. É, porque aí as estratégias têm que ser muito bem pensadas, no sentido, às vezes, de tentar perder tudo que dá, né? E aí depois a gente recompor. Eu falo para os pacientes o seguinte: é, mesmo, as, mesmo as mulheres, né? Eu falo assim, ó, gente. É. É, é... Hã? É difícil gente... com minha aqui. Ah, é difícil a gente perder músculo desculpa perder gordura isso é difícil porque eu posso tomar remédio posso fazer o que for às vezes não responde às vezes a pessoa come está estressada aquela lá viciada difícil ganhar músculo quando a gente domina as estratégias hormonais não é tão difícil assim porque se eu quiser usar um remédio para emagrecer, não é certeza que eu vou conseguir. Se eu quiser usar um remédio para ganhar de massa, é certeza que a gente vai conseguir. Como o Tandu falou, é, é, mas uh, o objetivo não é o objetivo, a gente simplesmente, ah, assim, eu vou recreativamente, eu não faço nada, vou usar alguma coisa porque eu vou ter um ganho. Não, o objetivo é mostrar para vocês a importância dos hormônios que a gente produz, não é usar para a construção de massa muscular, como a gente pode estimular eles, e a importância, no final das contas, desse tecido, que é o tecido muscular, que é fundamental para nossa saúde. Então, no final das contas, aquilo que parecia ser estético, claro que tem a parte estética também, obviamente, mas aquilo que parecia ser só estético, hoje, ele tem uma conotação muito maior, porque não é só estética, está longe de ser só estética. A gente ganha saúde quando a gente consegue construir massa muscular, claro que em limites adequados, não vamos falando aqui de gigante gigante nem nada bom então tendo avaliado tudo tal tá, a gente precisa necessariamente entrar com uma com, com, com o estímulo diretamente de hormônio não aí a gente existem outras possibilidades de alguns adaptógenos alguns fitoterápicos de alguns nutrientes que possam uh, suportar dá suporte para que as glândulas produzam mais. Existem alguns componentes na natureza, né, de, de, em algumas plantas, que funcionam como se fossem hormônios de plantas e para a gente eles têm um, um, um efeito semelhante. Essas, esses hormônios, de, de, de, de, esses remédios, na verdade, porque eu não considero nem, nem tão natural assim, eles vêm de plantas, mas eles não são, não são naturais do ser humano ficar consumindo. Eu vou pegar assim, o mais utilizado aí e que não tem evidências, tá? Mas assim, o mais utilizado. Porque funciona para algumas pessoas, para outras não funciona, para algumas funciona demais nos casos de algumas mulheres, para outras de menos, para é, o Tribos terrestres, por exemplo. Ninguém ia pegar a planta e pegar e comer a planta. Senão não ia acontecer. Isso ter é um gosto horroroso para fazer isso aí. Então, natural também não é, né, gente? Não é natural. Então, mesmo que, ah, não, eu consegui, através de um fitoterápico aumentar meus hormônios, beleza, vai ter um preço. Porque o fitoterápico, naquela concentração que você usar, às vezes, numa dose muito alta, o nosso corpo vai ter uma dificuldade de detoxificar daquilo, porque também não é natural para a gente utilizar. É uma coisa que se assemelha a um hormônio de planta. Então, uh, mesmo que seja um adaptógeno, então o que, que seria uh, o, o ideal que a gente pensa, né? Sim, conseguir através do exercício físico, do sono, blá, blá, blá, blá, e avaliar se a pessoa, mesmo assim, não está conseguindo. Beleza, não está conseguindo, precisa de ajuda. A gente pode lançar mão, obviamente, de nutrientes e daqueles não nutrientes dos fitoterápicos. Ah, mesmo assim, eu estou controlando os resultados e, e não está acontecendo o estímulo que eu gostaria, porque não acontece para todo mundo. Claro que depende da qualidade do fitoterápico, de como foi feito, da dose, da individualidade, mas ok, não está funcionando. Aí sim, aí a gente pensa ah, numa possibilidade de a otimizar essa situação hormonal, a gente chama de modular, né? De tentar modular esses hormônios, ou estimulando a produção deles através de vias hormonais, que existem hormônios que estimulam a produção de outros, ou então diretamente entregando a, o próprio hormônio. Muitas vezes, gente, é mais seguro entregar o próprio hormônio do que entregar até um fitoterápico. Porque o um hormônio a gente sabe que se eu estou dando um miligrama, é um miligrama. o eu estou dando ali um grama, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai estimular demais, de menos, qual que vai aumentar, qual que não vai aumentar. Então, a gente tem uma, uma, uma impressão muito errada no sentido dessas coisas. E claro que aí, se a gente está enxergando possibilidade de adaptógenos e tal, blá, blá, blá, e a gente está avaliando, está conseguindo um resultado, beleza, a gente dá um tempo daquilo ali. Depois tira o adaptógeno, porque ele para de fazer o efeito dele. É natural da gente adquirir mesmo com hormônio. Né? É a mesma coisa. Estou usando hormônio, eu vou ter que um momento se é a finalidade, a hipertrofia, e eu não estou usando o hormônio base, eu estou usando um remédio de hormônio, uh, o que pode acontecer é, é, é obviamente passar, passar saturar o receptor, como o Tanuri falou. Parou de acontecer o efeito, é hora de dar um tempo. Por isso que se faz em ciclos, ou seja, se faz em etapas, né? durante o um período e para. Bom, e aí... Tendo utilizado nutriente e tal, a gente está avaliando que é a idade do paciente ou a mulher que já não está conseguindo ganhar massa muscular. Bom, aí existem os remédios. Os remédios de hormônios, eles foram desenvolvidos, gente, para ser remédio de farmácia. Ou seja, não é proibido usar remédio de hormônio. É, existe para vender na farmácia, ou tem como manipular. É claro que existem alguns do mercado negro, o Gabriel negro, nós nem vamos falar sobre eles. E nem no nosso curso a gente vai falar sobre eles também, porque... Não é objetivo a gente ficar ensinando uh, né, essa, essa hipocrisia do caramba. A gente dá um curso falando, não, o tal hormônio se usa assim, mas não usem. Pô, peraí, como assim não usem? Porque a gente vai falar do nosso curso é o que usar, quando usar, e assim, o que a gente acha, que acredita que deve ser feito. Né? Não, o outro vem, é um peptídeo que vem nos Estados Unidos, uh, tem que mandar vir por um site, não sabe se é... Alô, cadê o Vietor Tudo bem, gente? Esperar o Vitor. Eu acho que com uma hora encerra, né? Eu acho que é isso, né? Não sei. que <risos> Foi mal, gente. Que poça aí, eu sou meio que aéreo total, que do nada que o negócio fechou aqui, parou, não entendi nada. Né? É... Deixa eu ver se o Vitor me manda essa situação aqui. Bem, vamos lá. É uma coisa importante. Vê, manda uma mensagem aí pro, pro Vitor. Fala pra ele me chamar que mandar. É... entrar aqui no meu aqui deixa eu ver se ele entra aqui e entrar no meu aqui ficou campo ficou estranho pra caramba hein? manda mensagem para ele vamos lá eu acho que uma coisa importante talvez que ninguém tenha perguntado mas assim uma dúvida frequente grandes é máquina meu ídolo é... quando crescer quero ser igual a vocês é e Ô Vitor, parece aí na área aí. Então uma das grandes coisas ali que perguntam. Ele é, falou que iniciou outro, velho. Ele iniciou outro? Então calma aí que eu vou. Agora eu vou tentar entrar no Vitor. Então calma aí. <risos> <risos> é... Manda ele entrar no negócio aí. Ai, ai, muita loucura, bicho. Alô, voltei aí, Esse negócio que tá me deixando maluco. <risos> Cadê o Victor? botar... Alô, tô <risos> me.. Estou de... rolando de rir. <risos> o negócio está me... Tá me deixando mal maluco. Ó, por isso que eu não, não curto muito Não usa a rede social. social. É, por isso que eu não faço. Para mim é mó cachorro. Suando aqui, não consigo né, apertar o botão. Foi é muita loucura, amigo. É, é. Vamos lá, que eu ia falar uma coisa, Vitor, importante. Por que, que parou do nada? Eu acho que deu uma hora aqui, é isso? O tempo, deu uma hora, é, hora é. É. Nós temos... é. Temos que entrar na reta final. Então. Tu não falou nada pra mim, pô. Estou aqui sem saber, fiquei vendido. Não sabia, aqui. caiu de uma... Pô. Pô. Pô. Pegadinha, é uma hora dessa, gostão. Bem, é... Às vezes uma dúvida ali, só para terminar aqui, que eu acho importante, que é bem costumeiro ali no consultório, para as pessoas entenderem. A mulher tem uma dificuldade maior que o homem de ganhar massa? Com certeza. Porque é, esse eixo, essa via hormonal, a mulher tem muito menos testosterona que o homem, a não ser que ela use exógeno. E aí, óbvio que a via emitora, a via insulínica, a via do GH, é, a via da docina, tudo isso a mulher tem igual o homem. Porém, é por isso que, assim, também muitas mulheres hoje estão tomando whey pra caramba, proteína, achando que isso vai é, ganhar massa e às vezes engorda. Porque a mulher... Tem uma velocidade de absorção da proteína igual a do homem. Mas a velocidade de metabolização da mulher, é, da proteína, é muito mais baixa que do homem. Então não adianta se entupir de proteína achando que você vai fazer hipertrofia, porque essa proteína em excesso, você não vai conseguir. A velocidade de metabolização é mais lenta, você não vai metabolizar tudo, vai ser um excesso é, de energia que vai ser depositado como gordura. Ah, a proteína em excesso vira gordura? Vira. Desculpa, mas... É, se não sabiam essa novidade, é verdade é, E não adianta encher de proteína e você não ter um desses estímulos Porém, a mulher é mais fraca do que o homem? Não Se você pegar a fibra muscular de uma mulher, por exemplo E fizer um corte transversal A fibra muscular tem a mesma força que a fibra muscular de um homem A questão é que ela tem muito menos fibra muscular Tem a quantidade de músculo muito menor do que o homem Agora, existem algumas mulheres que são muito mais fortes que eu Então isso é um fato o músculo da mulher é mais fraco? Não. Se a mulher anabolizar, se ela tiver o ganho, tem uma dificuldade maior que o homem? Tem. Porque ela tem mais hormônio feminino, isso é uma proteção da mulher, a mulher precisa de mais gordura, a gordura funciona como uma reserva hormonal para a mulher. Então, realmente, as mulheres têm uma dificuldade maior do que o homem nesse sentido, nesse tema, nesse assunto de hipertrofia. Desculpa, mulheres. Isso é um fato. Ela já sabe. Vocês sabem, vocês sofrem com isso. E acho que tomam anticoncepcional mais ainda, então. Porque ah, você é. já tem estão um testosterona que o homem, e isso vai reduzir mais ainda um potente hormônio anabólico que você produz e vai estar suprimido nesse caso. Então, a mulher já tem uma dificuldade maior. E é a que usa o anticoncepcional, maior ainda. Ah, mas eu conheço uma amiga minha ali que pousou anticoncepcional a vida inteira, não faz nada, só malhou, nunca tomou nada, é forte pra caramba. Eu também conheço. Agora, isso é o que eu falei. A genética, individualidade biológica de cada um. Não é. Tem o tempo é, pra se é, dedicar a, a isso também, não, né? Hã? Tem gente. Tem, e, e, e tem gente que vive disso, né? Ou seja, a pessoa Pode. que vive para treinar e tudo mais, tudo bem, Pode. o anticoncepcional estaria muito melhor sem o anticoncepcional. Pode. Né? Pode. Mas. Pode pense, vive para isso. A questão é que os pacientes que a gente atende e a maioria das pessoas não são atletas, né, Tanu? São pessoas, aliás, as pessoas que a que, que nós nós vamos ensinar profissionais de saúde no curso lá, por exemplo. Nós estamos aqui falando para todo o público. Uh, a maioria das pessoas que a gente atende atende em consultório, não é teu caso no Flamengo lá. Não é atleta. Vocês não é atleta. Tem mil coisas para fazer na vida. Pô, não Vitor, tem tempo eu, pra acordar. Eu faço uma correção, que às vezes as pessoas falam isso, eu acho que é atleta, não é atleta profissional. Porque assim o cara que busca atividade física com intuito de performance, que compete a corrida de 5 km, que compete até é, no mês físico, que compete... Né? Isso é um atleta, que tem um ritmo... É um atleta, então às vezes a gente fala atleta... Ah, não, tem um atleta profissional e o um atleta amador. Mas um cara que vai lá no teu consultório, que tem essa Só preocupação... É um atleta, tem ali o um acompanhamento é, é. nutricional então, É um atleta Por isso que Sim. realmente tem que ter esse acompanhamento Porque tem que performar Então assim, é, eu sempre falo atleta, atleta Às vezes até minha não, não fala atleta parece Não, não, existe o um atleta profissional E o um atleta amador Então assim, esses caras eu julgo como sendo atletas mesmo Sim. Desculpa te é interromper que nós, só pra... Não é que nós temos que não diferenciar Muitas vezes. Só um adendo aqui uma, uma coisa que eu acabei de reparar aqui nós estamos aqui com 800 pessoas ao vivo aqui no live, aí porque eu estou... Eu desliguei, entrei no live de novo, tinha 130 no meu. Não, é porque o pessoal não, tava, não não conseguiu nos achar. Tá vendo? Quem dá audiência aí? Você, bicho. Saí, eu estou morto mesmo. Saímos do live, eu contigo com esses tipo, e pouco, entrei ali só, tinha 130 pessoas. O meu de cima foi lá para baixo, meu vocês não estão acostumado ele passa o tempo inteiro me sacaneando, o tempo todo me sacaneando, só que ele sacaneia antes, aí ele me derruba, aí eu perco as piadas. Mas assim, outra coisa importante de diferenciar, então nós estamos voltados aqui, obviamente, falar de hipertrofia e tal, para as pessoas que não são atletas profissionais, e nem mesmo a categoria de atleta que é o atleta que não é atleta de esporte, o que a gente conhece como esporte, né? que é o atleta de de musculação, né? Que, que para o, o cara que compete lá, o, o, competição de musculação, né? Tá? De, de, de shape, de corpo. Então não é, não é, não. Não é a maioria que a gente atende aqui e não mais, é para esses oh, que a gente oh, já tá. Oh, oh. Oh, olha, o Tanuri está falando aqui, com o cachorro dele, que ele desligou a luz, ele acha que eu não... Aí, gente, então assim, é, para as pessoas que não, não são então os profissionais e que são pessoas que estão uh, querendo modificar a estrutura corporal, né, melhorar a composição corporal, ou seja, a maioria que é o quê? mobilizar um pouco de gordura e ganho de massa muscular, o ganho de massa muscular é fundamental. Eu costumo dizer que é o segundo passo de manter-se bem e é o que eu fiz comigo, de manter-se bem é na sequência de pensar em perder gordura é ganhar músculo ou às vezes até antes. Ou até junto. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, nosso metabolismo basal não se mantém. Essa semana eu atendi uma, uma mulher que ela falou assim, Pô, eu emagreço, Vitor, mas eu, eu ganho peso fácil. Aí eu analisei o histórico dela, tal, olhei comigo também e falei assim, sabe qual é o teu problema? É porque tu emagrece. Para manter depois uma dieta do jeito que tu mantém, com baixa caloria, tu não aguenta. Não aguenta porque vai ter um momento que tu vai sair um pouquinho. O que que acontece? Toda vez que tu sair, tu tá alimentando quem? Teu adipócito. Tá causando lipogênese. está aumentando teu adiposto Por quê? Porque não tem músculo. Tu tem muito pouca massa muscular. Então nós vamos ter que pesar mais. Pô, e pesar mais como agora que eu já estou com 60 anos e tudo mais? estou fazendo uma modulação hormonal com gel, mas não vai ser suficiente. Então num caso desse... Por quê? A obesidade aumenta significativamente o risco de vários tipos de câncer. Então, num caso desse, uma terapia hormonal para ganho de massa muscular é terapêutica. É terapêutica. Diminui o risco dela desenvolver outras doenças, inclusive o câncer. Então, é, é muito importante que fique claro que a estratégia para ganho de massa muscular, quando não é recreativa, para ficar bonitinho no final de semana, no verão, enfim, né? é uma estratégia médica séria necessária nem não necessariamente o uso do hormônio mas enfim às vezes é necessário também o uso a utilização do hormônio porque mesmo que a pessoa tenha uma boa situação hormonal às vezes a coisa não anda é difícil porque depende de inúmeros fatores não é só assim mas minha testosterona é alta tudo bem os outros não é só os outros e que capacidade tu vai ter de construir qual é a qualidade do teu tecido qual é a tua genética e, e, e além disso, quais são as suas limitações por idade e por tempo? A maioria dos pacientes que a gente atende, e eu que a gente se volta aqui, não é a pessoa que vai acordar às 5 da manhã para comer frango, batata doce. Pô. É, não dá nem para dizer que isso é saudável, porque a gente assim, não, eu não uso hormônio, pô, acorda às 4 da manhã para comer frango. Aí toma 10 litros de whey por dia. Aí, tô, vem cá, o que, que é mais saudável? Eu, eu, no final das contas, é mais fácil usar um hormônio, então, um remédio de hormônio, Durante um período, não vou... Claro que eu estou generalizando a coisa aqui, até porque o atleta tem que fazer isso aí, o atleta de bodybuilder, né? Vai ter que acordar no meio da... Mas até onde isso é saudável? O Tanuri vive dizendo que ele trata atletas mesmo, porque ele lida com um atleta profissional de alta performance. Não é saudável. Não é saudável. Ficar o dia inteiro correndo, se exercitando, não é saudável. Assim como ficar comendo de duas e duas horas um monte de proteína, um monte dizer, limitar de... Limitar o consumo de vegetais, porque a fruta é tal, pode... isso também não é saudável, gente. Então, assim, um meio termo é muito interessante. E muito mais abrir a cabeça para entender que a estratégia hormonal é muito menos arriscada, por exemplo, do que uma lipoaspiração, às vezes é pegar uma pessoa gorda para emagrecer, fazer uma lipoaspiração. Tem risco da cirurgia, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, mas não existe um risco que a gente não consegue nem calcular, né, do é, êmbolo, por exemplo. Agora, uh, quer dizer que é, está tá tudo errado? Não, está tá dizendo que está tudo certo, está tudo certo. Desde que saiba fazer, saiba indicar, e tenha uh, tenha esse pleno de como fazer as coisas, dose e tal, blá, blá, problema nenhum. Muita gente pergunta, né, ah, mas eu tenho história de câncer na família aqui, então pensa o seguinte, qual o hormônio? Ah, mas a minha tia e a minha mãe tiveram um câncer de mama. Então tá. Qual o hormônio que elas usaram? Ah, nenhum. Não, e pílula não usaram? Ah, pílula não usaram. Pílula é remédio de hormônio. Então, fique longe do que elas fizeram. Porque o que elas fizeram durante a vida determinou a expressão desse câncer de mama. Mesmo que tivesse com a genética ali, o BRCA1 e 2 alterado tal, com polimorfismo, quase certeza que vai. É quase certeza. Eu preciso fazer algo para que expresse isso. Então, expressei. Ok, que, qual foi o caminho dela? Meu pai me falou uma coisa muito interessante também. Pô, olha, meu avô infartou muito cedo a primeira vez. Tá? Meu pai falou assim, ó, o que, que meu pai, meu, meu, meu pai falou no meu avô? né? O que o teu avô não fazia, Vitor? Ah, não fazia exercício, fiz, estressava muito. O que, que eu fiz? Eu não quero estressar eu infartar em 40 e poucos anos. O que, que eu vou fazer? O que ele não faz. O que ele não fez, porque o caminho que ele percorreu não deu certo. Então, a uh, mesma coisa. O que, que a sua mãe e a sua tia usaram que de mama? Ah, usaram hormônio, remédio hormônio. Anticoncepcional, ou dilmirena, é remédio hormônio. O anel vaginal, remédio hormônio. Implante, remédio hormônio. Então, o que você deveria evitar é esse tipo de hormônio. Porque se você usar o um gel de testosterona, ou então até mesmo o um hormônio esteroide, para ganhar músculo, por exemplo, as mulheres com mais músculos têm a tendência a ter menos gordura corporal. Consequentemente, menos chance de câncer. Olha como são as coisas. Assim como uma mulher que uh, utiliza. Isso é o importante, animal... Vitor, falar é, que é o equilíbrio exatamente ali como a gente estava falando, do músculo como órgão endócrino, entre as miocinas, que são interleucinas que são liberadas pelo músculo, com as adipocinas, que são interleucinas ali inflamatórias, que são deletérias, que são liberadas pelo teu tecido adiposo. E esse equilíbrio, enfim, que é o que mantém, quando você tem um desequilíbrio, que isso é danoso. Então, quanto mais músculo você tem, mais miocina benéfica, que você vai combater é, as adipocinas, enfim, que são maléficas. E no caso do câncer de mama, até, como você vinha falando, desculpa até interromper para a gente ah. entender como isso é importante, esse desequilíbrio é o que gera, como você estava falando, e a testosterona, na verdade, até, ela é protetora no caso Protetor. do câncer de mama tem muitas mulheres que me questionam isso. Ah, mas o hormônio pode aumentar o câncer? Depende. Qual hormônio qual tipo de câncer? É um hormônio, é um câncer. Hormônio dependente é um câncer. É hormônio dependente androgênico. Então, tudo isso também é importante. É sem falar que, como você já falou muito bem, que é a maior causa de câncer é, mais do que genético é o estilo de vida até, né? Então assim É, é importantíssimo então, Mas pode ser esse equilíbrio né? entre o músculo e o tecido adiposo É importantíssimo no controle Dessas é, interações inflamatórias E que uma das grandes causas de câncer Que está falando de vários ali Nem falou do cigarro, que é uma grande É a obesidade E é gera um processo inflamatório crônico E isso assim gera vários cânceres Então hoje isso é sabido Que uma das principais causas de câncer É a obesidade Beleza. Acho que a gente tem não... desequilíbrio das interações. Acho que a gente não tem que se prolongar muito aí, já foi tempo pra caramba. É, mas a ideia, gente, eu acho que a gente queria passar pra você é que os hormônios são fundamentais para nossa vida. A gente produz eles. Não estou falando que usar hormônios é fundamental. A gente está falando que os hormônios são fundamentais, desempenham um papel. A gente tem como estimular os hormônios sem utilizá-los. Então, estimular os hormônios sem utilizá-los. Existem limitações quanto a isso, ou seja, existem pessoas que não, que vão ter necessidade de utilizar, dependendo de idade, de comorbidades, e que há uma extrema segurança na utilização hoje de hormônios para quem tem indicação de ser utilizado. Não o uso esse em academia, o uso que se compra sozinho ou o uso que compra no mercado negro. Hoje, há possibilidades de... De, de hoje ou de manipular e comprar em termos de só tipos de testosterona, cinco por exemplo, que são, são mais tipos, mas em termos de remédios, assim prontos, os cinco remédios prontos, não tem porque ficar comprando no mercado negro, não tem como ficar. E nem é esse o objetivo nosso: as pessoas estimular, a comprar, estimular, assim abrir a cabeça, saber que precisa, precisa produzir. A gente tem como produzir mais. Dependendo de vários fatores, eu preciso primeiramente estar condicionado, fazer treinamento, comer bem, me alimentar bem Ok, depois não conseguir resultado, eu posso partir para uma fonte de fitoterápico, de adaptógeno, micronutrientes Depois disso, assim eu posso também ter a opção do hormônio base, melhorar o hormônio base da pessoa E tirar aqueles hormônios, remédios de hormônio, por exemplo, ou outros remédios que possam estar prejudicando A, esse, a minha produção hormonal Ah, mas e além disso? Sim, existem os remédios de hormônios, os remédios de hormônios para entrar e sair, não é para ficar uma vida inteira usando, não, para entrar e sair. Ou seja, entra, executa a função, cria aquela janela de oportunidade para que a pessoa consiga desempenhar mais performance e com mais performance consiga o resultado de hipertrofia muscular e aí sai novamente de cena, como se fosse um remédio mesmo, um antibiótico que entrou e saiu, ou um remédio que entrou e saiu, e aí se perpetua o resultado e a gente tenta a manutenção de resultado continuar com os estímulos para que a gente continue dando resultado. Então, são interessantíssimos. Uh, o tema, na verdade, ele é, ele é muito, muito profundo. É o tema que a gente, a gente... Na verdade, a gente dá um curso sobre isso. Então, é a, quinta, é a quarta edição já, Tanuri. Quarta, é. Pô, quarta edição, sempre lotado os cursos. E a gente... No nosso maior objetivo desvendar tanta mentira que existe a respeito disso, para que as pessoas também não tenham, né? Os profissionais de saúde que voltam a gente, falam assim: pô, não sei, eu vejo lá, aprendo nos num cursos, numa palestra, não sei o que lá, vou fazendo no meu paciente, eu não consigo ter sucesso, é porque eu não sei fazer. Não, querido, é porque te mentiram no curso, é diferente. Porque às vezes tu vai, é, vai ver o resultado uma pessoa. Não... É importante que todos saibam aqui, né, gente? muito resultado a maioria é com uso de hormônio mas não tem problema nenhum a maioria é com uso de hormônio porque assim é difícil no dia a dia mesmo se dedicando extremamente para fazer é difícil a construção e para quem tem uma vida então atribulada cheia de coisa, fica mais difícil ainda é apontar o dedo falar que usou hormônio para alguma coisa sendo que a pessoa está usando anticoncepcional uma vida toda não faz sentido apontar o dedo, falar, ah, mas é hormônio. Quando na realidade está ali com um copo de McDonald's, um negócio melhor na mão, também não faz sentido, gente. Nós tem que entender uh, do todo o que, que prejudica mais, uma coisa que entra e sai, ou alguma outra coisa que pode trazer danos que eu vou fazer a vida inteira. Isso é fundamental a gente pensar. Eu acho que é isso aí que eu tinha para falar. todo no o nosso, de novo, repetindo aqui, o, quando vai ter outro curso? Esse eu acho que tá cheio, gente, pelo jeito, eu acho que muita gente falando aí. Mas, assim, tentem entrar. Quanto mais cedo vocês entrarem, eu, eu lembro que tinha nove vagas, não sei se ainda tem. É medicina www.medicinaavanguarda.com.br tá? Uh, www.medicina medicinaavanguarda.com.br tá? Vai ficar gravado o, o, os nossas nossos dois duas lives aqui para deixar claro aqui, porque tem gente entrou aqui, eu detesto ver as perguntas, porque eu fico irritado. É, entrou agora, pegou o bonde de e está perguntando outras coisas aqui. Vê todas as duas lives que a gente explicou, tá? É, pessoal perguntando de DHA, enfim, falando umas bobagens aqui. Então, aliás, DHA, que é o DHA, é proibido do Brasil. A gente não vai nem, nem, nem entrar nesse assunto aqui. Tá? O que é proibido no Brasil, nós vamos falar. E é, Entra no site e vê se dá. Se não, a gente tem um segundo curso, que é no segundo semestre. Como enche muito rápido, ou você se inscreve, pré-inscreve, manda, boa, Daniel uh, Mena Garcia, exatamente, botou o nosso site ali. Como é, é, enche muito rápido os cursos, é, claro, esse a gente divulgou um pouco mais em cima aqui, mas enche muito rápido, vai, faz a pré-inscrição, manda e-mail e tal, e deixa o seu número, seu telefone. Muita gente fala assim, porra, eu queria ninguém me avisou. Pô, eu vou avisar um a um? Eu não vou avisar um a um, a gente posta. E às vezes a pessoa fica ali e não consegue ver. Então já manda um e-mail lá, né, Para o contato e deixa lá o seu interesse, porque daí na próxima vez, próximo curso, assim que lançar, vocês vão ser os primeiros a serem avisados. Beleza? Curso salgado, 13 mil final de semana. Não é 13 mil, Pedro, tá chutando, cara. Não é 13 mil. Segundo, é outro curso, esse aí, então, no curso. É, esse é outro curso. Segunda coisa importante. É, então, você está me é... roubando, Vitor. Você que estava tá é. isso, você estava tá cobrando isso, uh... me fala que valor. Eu que é ao vivo que estou sendo enganado pelo Vitor. <risos> segunda coisa importante, gente. É, eu não sou grosseiro, tá? Eu sou, ponto, eu sou, eu sou pontual. Eu não não tem comemorativos assim, nada é de falar. É, é um curso que valeria Valeria mil reais, valeria 20 mil reais. Porque nós estamos falando de, da experiência de nove anos de cada um de nós, um tenor e mais ainda. Tá? Mais ainda nessa área aí Mas assim, de, de nove anos que eu trabalho com isso Tanuri, mais ainda Segundo, vocês estão contando com a experiência de um cara Que é o Tanuri, que é, é o cara que mais Tem experiência em tratamento de atleta Atleta é ele que trata, é ele que trata atleta Atleta, performance Desde MMA até o futebol Isso é, isso é até atleta, atleta Terceiro De dois caras que tem um intuito aqui De deixar um legado e de ensinar o que a gente acha certo. Então não tem mentira de que eu não uso. a gente ó Tudo que a gente faz no consultório, a gente acredita, a gente defende. A gente defende e vamos ensinar exatamente como a gente faz. Ou seja, a curso não tem preço. Porque encontrar dois caras que se propõem a fazer isso, passar todos os macetes nossos, ser professor de verdade, não esconder nada e querer que o aluno vá lá e ganhe depois, assim, ganha a vida, assim, putz, olha, sair de lá, conseguir aprender, estou aplicando, estou fazendo e dá certo. É difícil de encontrar. Nós não temos nada diferente dos outros por causa disso, não. Mas nós temos uma coisa: é a vontade de ser honesto e deixar um legado. E isso vocês não não tira da nossa cabeça, ok? Uhum. Então deixei meu recado aí também. Com certeza. Isso só é... para vocês entenderem, porque a gente faz um número reduzido de pessoas que é exatamente para que possam não é uma aula, uma palestra, é um curso assim só para quem andar é a médica. Mas por isso tem vagas limitadas para que todos possam interagir, possam tirar suas dúvidas. E uma das coisas até, que eu me lembro como se fosse hoje, e quando eu conversei com o Victor para a gente fazer esse curso, de que era uma vontade é, minha, que eu achava que ele tinha que participar, porque a gente tinha muita coisa em comum e muita coisa para passar. E ele me falou um negócio que é o nosso intuito realmente no curso e ele me falou, lembro-se como se fosse hoje, de repente nem ele vai lembrar do que ele me falou, mas eu lembro, que ele falou, pô, então tá, Tanuri, tá, vamos fazer um curso. Agora, que eu falei, pô, prático, tudo isso, ele falou, vamos fazer um curso onde o aluno vá e ele consiga na segunda-feira já aplicar coisas que ele aprendeu ali com a gente no consultório, senão realmente não tem o menor sentido. Então, a gente, óbvio que não é um curso de formação, não é uma pós-graduação, mas o nosso interesse é exatamente esse, é, para quem vai participar, eu lembro disso, não sei se o Vitor lembra disso, mas que ele falou, Pô, gostaria que a gente fizesse um curso tão teórico e prático, para quem assistisse, pudesse chegar segunda-feira no consultório, já aplicando grande parte ali do que a gente ensinou, do que a gente discutiu, do que a gente é, abordou, de uma maneira bem simples, bem prática, bem real, de como a gente faz, mostrando ali, enfim. E eu acho que esse que é o intuito mesmo, que é aquilo que você saia de uma maneira bem prática, bem fácil, e na, terminou lá no domingo à noite, segunda-feira, possa estar usando já é, o que aprendeu lá com a gente. São então, os profissionais de saúde, né? aí, de saúde, né? Só profissionais de saúde, um curso bem específico, vagas limitadas. É, então, para o próximo também vão ser vagas limitadas, porque a gente já chegou à conclusão que, senão não, é produtivo. Para quem está lá, é, não adianta ter 300 pessoas, a <risos> palestra, no né, curso, onde todos que estão lá, Pode ter o feedback de quem já participou. Eu acho que isso que move a gente até a fazer mais, porque é trabalhoso, é difícil encontrar data, mas assim o feedback que a gente tem é tão positivo que eu acho que não teria nem como não fazer. É... Então Obrigado por tudo aí. Mais uma live aí. Estou é... esperando o convite aí do Vitor para a próxima. Então, quando convidar, estou aqui à espera. Que... É... Aposta estamos juntos. E o que a gente não tiver... É, respondido, eu sei que é difícil Na medida possível a gente vai estar atendendo Tentando atender todo mundo aí Ó, podem me seguir lá Sigo de volta, troco like como <risos> é quero é, ver Vou virar bom. o rei internet agora É, aí, só agradecer Algumas pessoas que a gente viu aí, muito amigo nosso Estando assistindo isso é, é E amigos de peso Então a gente fica muito honrado De novo com a presença de vocês aí Eu vou de novo, Túlio Valeu demais, cara. O Túlio é um... O é um... doutor Túlio lá é um cardiologista, um puta do cardiologista, chefe de residência lá de de fora. Foi no nosso curso. Quero que ele trabalhe comigo, aliás, como um cardiologista mesmo. Foi o único cara que entendeu de cara tudo que tu falou lá, Tanur. que Pô, eu falei, com muito confuso, tu não é muito da nossa área aqui, mais integrativo. dele pô entendi tudo, cara. Eu, eu adoro aquela parte que o Tanuri explica ali, que é uma parte mais complexa, né? Mas tem que entender todo o funcionamento do mecanismo. E foi, deu maior apoio, cara, e continua dando. Sempre comenta positivamente da tua experiência com a gente. E nos deixa muito feliz cara, porque tu é um cara da área tradicional, né? A gente podia falar assim, pô, o cara é cardiologista da área tradicional. Não, mas é tradicional, mas é inteligente, é diferente. Que não bom é que eu sou eu tradicional. Te porque no primeiro é... terminou o curso e o Vitor chegou pra mim e falou: Tanuri, vamos ter que mudar tudo, porque eu não entendi nada que tu falou. Então, assim, pelo menos, se teve um, as pessoas me falam, se teve um que já levou essa mensagem daqui, eu já saio satisfeito. Como o Túlio entendeu e gostou, é... apesar de ter mudado tudo para os próximos, esse outro, eu... agora para o próximo, eu já mudei tudo de novo, é... que eu gosto disso, enfim, até para quem esteja ali acompanhando, foi um poder ir no outro e no outro, mas obrigado, então, Túlio, também. Senhores, então, é, eu acho que agora deu o tempo do Vitor, né? Ele encerrou lá. Então, obrigado por tudo e espero poder ter ajudado aí de alguma maneira aí. Eu que tenho assim, dificuldade com internet, né? E difícil para mim, mas enfim, obrigado por tudo mesmo aí. Espero breve... Está aí com vocês de novo e façam sugestões ali também de assuntos para a gente estar tá aqui discutindo. E aí, Monique, é... façam assuntos para a gente estar tá discutindo e que o que tiver aí vamos abordar da melhor maneira possível. Me pediram aqui algumas fã pra caramba, para é... o esporte, no conceito. E esses dias foram meio complicados aí pra mim aqui tudo. Então, assim, tá meio corrido, mas vamos fazer aqui, tá? Obrigado, obrigado, Vitor. Tamo junto. Esperamos todos lá, ou na próxima live aqui, ou lá no curso. Fiquem com Deus.